Uma das grandes dores de cabeça que nós temos em lotérica é o tempo que se leva para fechar a caixa. Eu vou te dar algumas dicas de como acelerar esse processo para você poder ganhar tempo e sair mais cedo da sua lotérica. Vamos comigo? Vamos lá? Uma das coisas que a gente sabe que mais dão um dor de cabeça é fechamento de caixa. Isso porque tem lotérico que ainda deixa para o dia seguinte. Se você utiliza o nosso sistema, você sabe que fechamento de caixa tem que ser feito no mesmo dia, preferencialmente pelos operadores de caixa, pois isso vai possibilitar que o caixa seja fechado em 2 a 3 minutos. Pois é, se você utiliza o nosso sistema, você já sabe do que eu estou falando. Mas se você ainda não utiliza, eu já vou te dar algumas dicas de como você pode acelerar esse processo para que você não fique muito tempo na lotérica depois que fecharam as portas da lotérica. Afinal, é custo, é segurança em jogo, entre muitos outros problemas que você pode gerar. Para que você possa acelerar isso, uma das dicas que a gente dá é sobre a questão de malote no final do dia você precisa fazer o fechamento de caixa e fisicamente dizendo uma das coisas que você pode fazer é acelerar o caixa em alguns requisitos se você já viu um vídeo que nós tratamos sobre sangria final que está nesse card aqui ali eu já dou algumas dicas para você aqui eu vou dar algumas dicas complementares uma delas é que você coloque na sangria final o dinheiro trocado que você tem em excesso no seu caixa. Se porventura você está trabalhando com 400 ou 500 reais de reserva de troco no final do dia, primeira coisa que eu falo para você, para de deixar tanto dinheiro no seu caixa. Você pode trabalhar com 200 reais. Quem faz o uso da nossa ferramenta do software ágil em 200 reais é o que troco que eles normalmente mantêm. Se mantém 300 ou mais é porque o lotérico ainda não entendeu as grandes vantagens que tem de trabalhar em 200. Quem está instalando o sistema já sabe do que eu estou falando, mas vamos voltar aqui. Se você tem por exemplo ali 400 reais e é o que você trabalha no dia a dia, tudo que exceder esse valor você coloca na última sangria e esse valor da última sangria é o que vai desafogar o excesso de dinheiro para fazer a contagem no fechamento de caixa. Uma outra dica que eu dou para você é cuidar para fazer a penúltima sangria 5 minutos, no máximo 10 minutos de intervalo para o fechamento de caixa das meninas, isso vai desafogar elas de tanto dinheiro para fazer a contagem e vai acelerar o fechamento de caixa. Uma outra dica que eu quero dar para você é a seguinte, quando você estiver fazendo o fechamento de caixa, que o caixa seja fechado pela própria operadora, no começo isso pode incomodar bastante, mas se você utiliza o nosso sistema, você sabe o porquê. Nosso sistema ele é blindado e ele vai facilitar para que a sua operadora faça o trabalho dela e você, no mesmo dia, pode ter o caixa já conferido e auditado pelo nosso sistema ou até mesmo pode deixar pelo dia seguinte. Não recomendo muito, mas se quiser fazer, fique à vontade, afinal, o nosso sistema te garante autonomia de auditoria a qualquer momento, independente de a quanto tempo o caixa tenha sido fechado. Espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo com algumas dicas.